Como é que é, pessoal? Eu sou o Bem-vindos a Tools Up. Tools Up. Temos aqui um jogo de construção ou renovações. Não é bem construção, é mais renovações. Também faz parte da construção, mas não interessa. É um jogo da editora All In Games. Isto é um jogo que foi lançado o ano passado, em, em setembro. Quer dizer, já podemos ter o ano passado, depois já havia lançado em setembro. O nosso objetivo, essencialmente, vai, -se, essencialmente vai ser isso. Vai ser, e aqui vou para iniciar, vai ser fazer aqui a nossa campanha já tenho aqui alguns peitos, mas eu vou começar do início uh, ou do início ou se calhar não mas temos como objetivo renovar aqui algumas casas temos e yeah, há isto isto isto uma parte fixe que eu não neste caso ainda não joguei é jogar em, em equipa ter aqui alguns participantes podemos ter até 4 eu vou jogar com o gestor pronto iniciar um... Vamos começar aqui do, <risos> do. do primeiro para vocês poderem ver. O jogo não, não é difícil de jogar, mas está, está bastante engraçado. Temos que. Ah, não me Temos que hum, ver o projeto. E depois dentro daquilo que estiver no projeto temos que fazer. Já está o nosso projeto, se tivermos que fazer chão, temos que fazer chão. Temos aqui o nosso gestor. Vamos entrar aqui na casa que já não vemos as teclas. Como é que é de pegar isto? Ok, direito. Yeah. F? F. Ah, é o F. Agora temos que pôr chão. Fácil. Não precisamos mais do projeto. Vamos de deixar no chão. Não corre, só que estou... Não, ou isto não. Existe, não. Uh, ah não, pera, pera. Podes, podes largar? Larga isso, pá. F. Não. Space. Olha não mesmo como é que se larga essa porcaria. Ficaste cansado e me largaste. Peraí, Não dá. Ui, peraí que ele vai largar. <risos> Ok, F é para apanhar Olha, não me lembro como é que se larga, mas não interessa Carregamos aqui no F, estamos a pressionar. Já estamos a pôr aqui o nosso chão Temos ainda bastante tempo 3 minutos e 40 Vamos lá Corre que história Isso, apanha tudo Lá dentro não há nada para limpar, não, não Então é só mesmo o chão que temos para fazer aqui apanhar isto novamente Ali ao fogo. E tu pink meu. É que dá. Ok. Aqui.. Ui, caname. Mais uma à frente. Já também jogue-se melhor se for com. Com um comando, não é? Vou jogar com o teclado. Uf, uf, uf, uf! Oi, não, não é na porta, no chão. Aí dois minutos, este primeiro nível é bastante fácil, ainda temos bastante tempo, não é? está tudo arrumadinho, está tudo cá fora, conseguimos os pontos todos. Próximo, ok, girar a câmera, F para segurar, o opa, KPU, então estávamos a coisa a ver. Agora, Shift, ah, Shift para tirar para o chão, pressionar para pegar ou largar, é o Space, ok. E o F para aplicar, então era o Space, é que não estava a dar? E tanta coisa suja. Ok, abrir a porta. Vamos já pôr isto aqui tudo no balde. então. Ah, tá. <risos> não é este o balde. Ui, outra vez. Olha ah lá, só temos 5 minutos, rapaz. Agora não fazes... Ui, estou lixo. Quais sempre no balde? Não é isso? Ah, está ali, que estúpido. O balde está aqui. Pois. Pega lá no balde. Pega o balde aqui. Isso. Ok, isso, tenha ok, tenha isso tudo. Temos que apanhar o lixo primeiro. Isso, quando o balde estiver cheio, temos ali fora um caixote do lixo e temos que ir lá para o lixo. É okay, nesta divisão, já estou a ver que temos ali parede para fazer e chão também. Já vamos ver o projeto. Temos que apanhar aqui a lata de tinta que. E eu, aí o balde, ah, pera, ainda está ali. Qualquer coisa, estou aqui. Eu gostei, graças. Aqui não há, não há nada a fazer. Agora vamos pegar no balde, já tratar deste lixo. Ok, mara, mara, mara. Acho que ele deixa esta porta. Ok, uh, vamos pegar um no... já Ah, já não me abordo deste gajo. Agora precisamos de chão naquela divisão e paredes amarelas. E depois precisamos, lá em cima, paredes cor laranja. Ok. O que foi? Ei, ei, dá cá isso, dá cá isso! Cabrão, foi-se embora. Ok. Amarelo vai para aqui. E cor laranja vai para aqui. laranja é fácil. Não aplica lá isso, não? Não o okay. quê? É, deixa-me lá abaixo buscar. Ei, obrigado, obrigado, obrigado vou deixar aqui, que é para depois... não, não, não, não para depois pôr um, ali, não, não, não, não, é ah, cara graças, agora já está por aqui oh. laranja não, estúpido, que história ok isso temos muito tempo não me lembro temos de ter temos tido tanto tempo, se calhar. Se calhar, como já fiz este, tenho bastante mais tempo do que era habitual. Eu tenho a ideia que eu consegui fazer isto tipo, tudo à rasca. Okay, isto já não é preciso. Vamos para cá fora. Okay, agora vamos aqui para esta sala. Yeah! Melhor que hoje querido, mudei a casa. Bora, bora, bora, bora. Corre, oh, que história Montamos me o dico Como deve ser Ok, põe isso tudo Au Au Ok, só faltando aqui embaixo. baixo Nice, põe isso abra fora Isso Agora Vamos para o chão Quanto tempo temos? 2 minutos Ok uh, uh, uh. Isso, corre, mexa se rabo, essa cauda <risos> Ui, enganei-me, então é mais à frente, que que buraco ali? Fiquei descoberto? Já é rápida pro chão, pá Isso, isso, menina. muito bem, muito bem Ok, ok, ok, Bora bora Ah? Tá Isso, feito é tudo, vamos buscar. Ah, esse carrega ah, É verdade, aqui já não dá. E Se carregarem no shift, ela é tira as cenas. tem que ter cuidado é com, as, com as latas, né? Ok. Here we go, here we go. Vamos embora. Está isto tudo sujo, já, né? Vamos limpar. Vamos limpar primeiro. Temos o projeto onde? Ah, está ali na casa de bem. Ok. Não? Ah, espera, pera. Temos que tirar este chão. Pois, eu, eu, esta parte vocês não sabem, mas eu. Como já fiz isto. Ui, que estúpido. Tirar no chão para no chão. Ei! tirar a porta. Esta parte está ali no, depois no projeto. O que é que se tem que fazer? Agora temos que ir lá fora despejar o lixo, que já está cheio. Um bocado estar aí a ver também o. Vamos já por aqui. Ah, isto não é preciso. Não, pode ser aqui dentro. Vá. E. É mesmo se, se temos de tirar algum papel de parede ali do. Oi! E do outro lado. Como é que está pintado também. Tem. com lata de tinta, por favor. Ok, ok, ok. Estou aí, estou aí. Uh, pode ser por aqui. Ok. Isto tem que ser rápido, hein? temos ali 5 minutinhos para fazer. Ok, uh, não preciso mais lixo. Posso esperar ficar aqui. Sim, sim, sim, sim, sim. Vamos só confirmar aqui o projeto. Vem aí. Vamos lá ler isto. Ok, laranja, laranja nas paredes e amarelo lá em cima. Okay. Amarelo? Onde é que está lá a tinta amarela? Vamos usar a lata tinta. Amarela. Ok, este caso é que cá em é tudo laranja. Será que ainda um, um gajo trazer? Deve ser, não é? Olha o que esses do tapete, pá! Do rolo, está-me a fugir. Ok. De deve vir alguém, já não lembro. Ok, vamos entretanto fechar aqui o chão. Isso, devia ter o tapete mais perto. Para não ter que estar a fazer este percurso todo. É ali uns segundos preciosos. Aaaah, já veio o gajo. Vamos buscar. Obrigado, obrigado. Agora o amarelo é para aqui. Ei, vamos ter que tirar. Então pera aí, yeah, yeah. a Laranja é deste lado. Vamos ter que tirar aquela parede toda para poder pintar. Eu ainda preciso da, da lata. Ui, então não ficou tudo. Eu preciso da lata tinta. Da lata tinta não de cachote. Ok, mas isto podemos pôr já. Ah, aplica. Ok. Isto, isto já não é preciso. Por ali. Cachote. Vamos levar lá para cima. Temos de tirar um o papel de varejo. É, né? Ya, yeah, mas é. Ok. Ah, então, então. Despeja. É, despeja logo. Ok. Ui, estamos a ficar sem tempo. Isto é sempre uma marrasca Ok. Uh. Bora, bora, bora. Ora meu, meu castorzinho ah. Aqui ainda temos Uma parede, duas paredes para pintar Eu tenho que ter cuidado para não entornar nada Ui Não dá, não cabe mais Ok, vamos, vamos, vamos, vamos, rápido Já o lixo Trás, trás, trás Isso Vai trabalhar bem, trabalhar bem Vem aquilo Falta aqui uma prenda, era? Apanha, apanha, isso. Acho que o botão já estava, não dá para ver muito bem. Ok, vou deixar isso. Um empurro-esque a barriga, pá! Aí, dois minutos, ok. Acho que a gente consegue. Então, fecha a porta. Isso. Não! ninguém me nas teclas. RF, vou ficar nervoso. Ok, ok. Não custa nada, não custa nada, só não te enganar as tecas, feito estúpido. Esta é easy, easy boy! Boa boa, temos um minuto para pintar uma parede lá em cima. Esta já está, esta já está, abre ui Já vai ser mesmo um minuto para pintar lá em cima. Bora, bora, bora, bora, bora! Minuto e vinte. Ok, ok, ok. Isso. Ai, não entornes a lata tinta. Não, estúpido. Olha, agora ainda por cima. Oh, que merda. Estou no lixo. Ok, vai, vai, vai. vai. Vês, porque é que não devemos entornar a lata tinta? Pega lá nisso, o oh, porrego. Vem aí, oh, que estou. Uh. Ok, ok, ok. 50 segundos, 50 segundos. Vamos lá, estamos lá. Depois ainda temos que a lata tinta lá para fora. Acho que dá, acho que dá. Tá, tá, tá, tá, fica bem, tá, fica bem. Ver este aqui já foi bastante mais complicado. temos tivemos mais coisas para fazer, por isso aqui é que isto em equipa depois é mais fácil, não é? Um trata de uma divisão, o outro trata da outra. E também deve ser bem mais divertido. Yeah! Arrumar! Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Isso! Ah, vamos fazer mais um. Que estes três eu já tinha feito. Vamos lá para cima para o primeiro piso. Não? Ah, eu quero ir para o primeiro piso. Isso. Ok. Para o primeiro não, para o segundo piso. Quer dizer... Ok, merda, Vou usar o elevador assim. ir boa. Ora, nível 4 ainda não fiz. fiz. Vamos ver como é que corre. Ok. Vamos embora. Ora, temos já aqui... Projeto vamos ver laranja amarelo amarelo e mais né ok laranja amarelo amarelo e não tem cores como é que é, que é isto ah, isto é para no lixo what aí fora ah ok já percebi tenho que rebocar aqui as paredes não precisa ser rebocadas Espera aí o oh, oh homem Ainda não posso Podes deixar a tinta aí no chão não Ui a porta é ali daquele lado Não estás enganado oh, oh homem Espera aí deixa-me deixa revocar as paredes todas para já Estamos a lata tinta Não? Tem que fazer mais okay. Ok. Aqui é preciso, boa. É para o gajo chato, meu. Já vou. Não é para mais nem é desse lado. Eu tenho que ir lá buscar a lata-tinta. O okay, que é que é a laranja? O estúpido, é deste lado, meu. Olha que lata-tinta. Ora, a laranja era aqui em cima, né? Yeah. Vamos por aqui ao meio. Ok, isto já não é preciso. Para eventualmente ser preciso. Mas para já não é. Ui amarelo, vamos ter que tirar este papel de parede todo. Ok. Ok, vamos lá, vamos lá. Tirar o papel de parede. Já vai, já vai. Já o lixo. Ok. Bora, bora, bora, bora. Só para um é tramado. Pá. Não sei se este vai dar só para uma pessoa fazer. Okay. Já vou, já vou, já vou. Aproveitar que estamos aqui fora. Obrigado, estúpidos. A porta é aqui. Ok, amarelo. Por aqui no chão. Pintar isto tudo de laranja. Falta-me o tapete, não é? Ok. Temos 3 minutos. Obrigado, veio o gajo de tapete. Vou deixá-lo tocar uma vez à porta e depois apanho na segunda vez que é o que está a ver. Vou para ver se consigo pintar todas as paredes. Pinta ah, lá Estou mais perto, pá. Aqui ganha-se uns bons segundos segund se tivermos as cenas perto. Para morar e Ok Uma parte está quase Então, não queres lá, então Estúpido Esta está feita, vamos para lá fora Não precisamos Tu! Uh, a tapete! A tapete! Graças! Oh estúpido Aqui que buscar o tapete? Anda cá, oh, oh camelo Esquece das transportadoras e é sempre é a mesma coisa meu. E o gajo anda devagarinho, dá o pé. Ui, o que é que deu para o teu no meu lixo? Então, então, então. Já não é preciso também, pode vir cá para fora. Ui. Vamos levar isto lá para dentro. Aqui talvez. Ok. Bora, bora. Então, que? isso, isso. Isso, isso. Ok anda aí, está-me a falhar os dedos. Pois isto é saber mais faço -o com, com um o comandante. Manda Xbox só assim. Ui, vou ter um minuto para pôr o chão todo. ainda limpar esta porcaria toda. Quer dizer, não é, não é muito para limpar porque eu estou limpinho. Bora, bora. Bora, bora, bora. Isso. Boa. Mais paredes, não. Oh não, não, não, não. Ah, que porcaria! Não! Não! Ok, ok. Mas aqui. Não, não, não larga isso. Ui, um minuto. Estamos desgraçados. Ok, vamos tentar, vamos tentar. Vamos pôr aqui. Ok, agora vamos tentar pôr o chão. Temos um minuto para fazer. E ainda, levar as cenas lá para fora. Vá, vá, vá, vá rápido. Vamos já ao, ao parte mais distante. Ah. 30 segundos, 30 segundos. Hum, vai ser mesmo a rasca, meu. E daí não sei se dá... Ok... Agora... Ui. Ui. Acho que não vai dar. Acho que não vai dar. Eu tenho 4. aí não vai dar, meu. Não vai dar. Depois ainda tenho que levar as cenas lá para fora. Oh, que merda. Fogo, foi por pouco, foi por pouco. Foi. Isto só para um é terrível. Ah, não conseguimos, pá. Não conseguimos, Tivemos os pontinhos e tal, mas não conseguimos fazer tudo como deve ser. Mas pronto, uh, dá para vocês terem uma ideia: o jogo está muito porreiro, deve ser fixe jogar em equipa, né? Cada um faz o seu trabalho, cada um faz o seu, o seu assunto e assim mais facilmente se vai fazendo as coisas. Mas pronto, espero que tenham gostado, curtam o jogo, o jogo está na Steam, é baratinho, uh, portanto aproveitem. Possivelmente agora estará em saltos, agora nesta época está tudo em assalto. E pronto, vamos ficar por aqui. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Bye bye!